Cavaleiros aqui, é o mendigo. A gente está jogando Infernax. A gente acabou de, de fazer quase tudo que tem para fazer no jogo, né? Fez quase toda a quest, pegou quase tudo aí. E é o seguinte. Estamos no modo full apelão, a gente vai atrás do, do último dungeon, do último calabouço. Só vamos. Já tem toda a magia. Eu imagino quase toda, né? Falta uma magia só. Um pote. Um pote não, vai Qual o nome desse bichinho ali? Eu já esqueci que a gente guarda a poção, receptáculo, que nome esquisito, cara, esquisito. Ah, um pô, calabouço. Pico de cadiento. Pico de Galho. É o um Pico de Galho. Arranjamos não tão imbecil por lugar, mas é um nome tão difícil de dizer que o cara arranja nome me mesmo, né? A cidade lá do Capersky ficou melhor e aqui é o pico de galho. Esse cara se salvou desses cãozinhos. O cara veio arrochado. Oxente, vai lá, meu filho. de brasa. Então é com medo dele, ó, lá. <risos> esse é dos meus. Esse é dos bons. Ele tá ganhando experiência ali. Deixa de eu... fogo aí. Foi quase que eu deixei isso aqui pra trás. Vamos ter que ir a poção do bolo no caminho, como eu tinha falado. A melhor cura, vida e mana. O perigo agora é os buracos, né? Os monstros agora não tem mais chance nenhuma tão muito apelão mesmo. nós escudinho aqui só pra curar. Tem vezes que cura demais, né? A gente viu no outro dungeon tem vezes que cura de 3, tem vezes que cura de 4, tem vezes que cura de 2 ou... ou então eu tô ficando muito doidão e não sei contar mas eu imagino que, que cura mais. Olha, os dias tão passando tão rápido. Dias, a noite, né? o dia é noite, né? O dia vira noite bem rapidinho. E tem acabado de anoitecer. Pô, e o dia matou o João lá embaixo, hein? o cão lembrando aqui é realmente é o último danjo né vamos lá eu tava com a teoria de que o danjo tem a cor da orb esse vai ter que ser verde então porque ó, falta só o verde ali para destruir os cinco selos fomos atrás do último capiroto não tem onda é meio é, não, é, não é tão verde não né o verde aqui tem, mas é tipo esse ácido que eu caí, justamente para demonstrar a vocês. Eu não eu nem vi cara, o chão tava desabando. Começou muito bem. Começou uma delícia, deixa eu recuperar minha vida aqui. Vamos lá, tá só demonstrando que o verde realmente tava ali embaixo. E o verde é aço e o verde mata e olha quem voltou. Eita, o rei do telo. A versão mais fraca é dele. Vai ser mais forte esse pai. Ele foi demovido. Era um chefe, o chefezinho do começo, naquele é Aquele que tava atacando a vila. Por, um lugar aqui é meio grotesco. Com as assim, penduradas pelo pescoço, véio, meio, meio ceboso, né? É tudo que eu gosto, é o chão caindo ácido, ácido, né? E a armadilha, Infilação aí. falta os espinhos. olha. só. Olha só o reflexo e a sorte de um homem. Porque ali eu tenho que admitir que o finalzinho foi sorte. Era é pra pegar, né, quando ele estivesse rodando aquilo ali no chão. Mas só pra quando bate no chão. Tô sendo pro cão, hein. Não é tô sendo pro cão, é porque... O cutelo dele passou em mim, era pra fazer o dano, né. Mas é só quando bate no chão. Não entendi, eu Aqui por cima, confiar em chão e ácido. do voo. Porra, gente, eu não. Iê. Na pontinha do pé. Tá pensando se tem algum jeito de fazer um farm pra cá, hein? De, de moeda automática. Mas não tem como não. Se você ativar o Jubileu aqui, ele, ele mata geral. Ele não vai ficar só matando o olhinho pegando a moeda e vindo devolver. Ele vai matar esse bicho aqui. Que fica... Que fica criando esses outros olhos também, né? Esqueleto novo! É um verde chifrudo. Isso é feio. O bebezinho caindo do céu, ali. Coisa cebosa, velho lá. Gente que é um anão, hein? Está mais confortável matando um anão ou um bebê? Endemoniado o cara é pra ficar confortável matando tudo, que isso é coisa do campo, Pode sentar ali a maceta. Acho que eu vou tomar mais uma porrada pra poder mandar uma cura. Vai ser dessa. Economizar, né? Pode estar gastando. Boa! Desviei entre, entre os negócios ali. É bom que eu não me preocupem em usar mana de novo. Muito bonito, o verdadeiro de um artista. Vamos que vamos! Aqui a é sacanagem. Você quer ver o verdadeiro de um artista? Cai no ácido. Sushi, moleza, rapaz. O são mais doidão, né? Isso acho que é a variação de esqueleto mais forte que tem. Pulando aí fazendo a ruaça. O gordão quebrou o chão ali pra gente passar. Mas não tem nada a ver essas explosões, né, velho? Sangue voando, beleza, mas o bicho explodindo acontece com o chefe, acontece com tudinho. Esses bebezinhos se misturam com os bebezinhos do background, cara, do, do fundão. O cara não sabe qual o que vai cair, né? O ela caiu. E qual é, o, é só fundo, ó. Toma. A armadura tão boa que uma cutelada dessa que era pra ter matado, cara. Mano, só recebeu um. Posso a por da Meu paraíso aqui, ó. Lança pra todo lado pra não bloquear. <risos> Bloqueia. Melhor ir que é mais lixer, rapaz. A estratégia de speedrunner aqui, ó. Quando você toma dano, você vai mais rapidinho. Ó. E vai despreocupado. E festa! Eles dão 110 de experiência. Eita, faltam dois níveis ainda pra, pra ter o máximo de tudo, né? Tem que topar aí duas vezes, é um bocadinho. Então onde é que a gente pega isso aí? Naquele mesmo, naquele mesmo dungeon do começo do jogo, fica soltando trovão lá até... Até completar, é que eu digo que vai. Eu curei, eu curei porque essa espada quando voltar ia... Eu voltar ia matar. troca Fazendo medo, tem bebezinho sangrando pulando no cara de madrugada, tá achando que é fundão. Oh, yeah. Vamos aí a última magia. É a luz sagrada. Ela abençoa sua arma com poder sagrado. Mas que bom. Porque é o seguinte, você usa... Olha o tanto de mana que gasta, mas é muito forte. E aí ela solta Aduque! <risos> Aduque! Vamos lá. Fica só um tempinho, né? Tempo não é pouco tempo não, mas... Com quatro mana, bicho, era pra usar e ficar o resto da vida. Tá louco. Quatro mana é muito. Foguinho. Eu eu, eu eu eu vim para quando eu vim para cá não tinha os poderes novos aí ainda cheguei a o carinho custa O custo é tremano. Não é tanto não. Eu que sou cego. Eu queria ter usado um cura ah, nem precisou ainda bem. Por favor, mas aproveitar que estamos aqui ativar logo é tudo ladrão, pude aqui também então, jubileu escudo cura no um negócio aqui no modo full sagrado, foi quase, foi quase, Aê. quase não foi conseguiu, foi, hein, jubilei, não. é fã hein jubileu, desaponta e não, embora assim que eu cheguei Faz um negócio sagrado e abandonou jubileu. Não, mas o eu... poder sagrado hein. e isso é que faz dando um absurdo, desgraçado. Pega, pega, pega, desgraçado. Eu sei, tem que a população firme, jubileu, jubileu, trancou. Ele eu fiquei na magia. Deu pena, hein? Cara, eu peguei cara, vá pro inferno aí, sabendo que você foi completamente desgraçado. E Veja que imagem grotescamente, lindamente feia, aquele feio, bem lindo que eu falo. O cara, né, ele tá pendurado ali por cima, e as tripas dele faz um pentagrama, velho. negócio ceboso. É bem massa. Mente sólida que pensou em pintar uma coisa dessa aí, velho. Mas é mó da hora aí. Os ativar o Léo jubileu. O oh, jubileu, que aqui é a festinha de menino, olha lá. I -I -I. <risos> Vai deixar viver tudo. In... Pega os trombadinhas. e sobrou. o Jubileu que foi embora? Acho que ele foi pegar uma moedinha, né? Olha lá, tem uma moeda aqui. E que o Jubileu queria ir embora com meu dinheirinho? Ficosa, hein? Sabendo aí que eu tava fazendo, ali. Oh yeah! Chegamos no chefe! Eu não sei nem como é que tá o negócio aqui. Eu uso isso aqui... Beleza, bora lá. Estratégia dura do chefe, rapaz. dá tempo de pensar esse bicho, olha lá. Negócio mais grotesco. Tudo teve tudo como mamilo, cara. Esse cara tem braço como mamilo, teve olho como mamilo, teve mamilos como mamilos. Mas não é? Negócio feio. um aqui. Esse aqui a gente vai ter que ir seguindo a tela. Fim é a minha apelão, hein? É para compensar aquela apelação que o Lacaio ele acaba de sofrer. Boa! Escuta, tão bom aí que eu tô peitando o negócio porque eu quero. Vou nem tentar desviar, rapaz. Toma! Eu medo de dar uma chapuletada carregada e passar direto. Cair bem do ácido, porque não né, acontece muito. Vamos arriscar, não. passou por porrada que, eu, que eu, tomo, eu tomo logo um corote. Chama nas poções de corote, cara, coisa feia. Eu tomo um elixir. Eu sou muito hum. snob não, hein. Tomar um corotinho aqui, meu doido. só pra garantir, ele tá tão perto de morrer ativar minha macumba nova aqui macumba, o poder mágico espiritual do bem a macumba é, é o oposto homem, poder sagrado magia divina Daniel, se explodir de dentro para fora, isso aí mesmo? Castelo Purificado, o último dos cinco, né? Dos cinco principal. cadê aquela orbe? Logo, a chapuletada é verde, vamos cair por baixo, vamos cair por baixo, vamos cair assim. Derrotar Alastor, o devorador de esperanças. Morto, olha lá. Corbe colorida, tudo destruída. <risos> Palhaço. Droga. <risos> Buguei o jogo, velho. Buguei o jogo, fui, fui dar uma chapuletada pra baixo, caiu direto no ácido. E agora? Olha, o jogo fechou. Cacildos. Cavaleiros da espada, Que esteja que salvo aí, né? Porque que coisa feia, velho. Tentei bugar o jogo aí, o bicho quase explodiu o meu console. <risos> Tá Ainda bem que tá gravado isso aí. Mas e agora? Matei o bicho. O salve não é automático, cara. Vai me voltar lá pra casa do cacete e vou ter que fazer tudo de novo, eu aposto. Querido cavaleiros. Vocês viram em primeira mão. Um, aí, descobri um, um, um erro novo. Coisa linda. Chefe morto, cara. Do cara era pra estar tá comemorando, não vendo menu. pois zoar. Que <risos> negócio vai é Peguei o um negócio caindo lá. É que isso tá salvo, cara. Onde diabo é isso, bicho? Eu não tinha, eu não tinha ido ali ainda. No... No, no chefe, né? No, no, no dungeon do chefe. Não fez nada lá. Vou ter que fazer de novo. Ó, oh, tá faltando coisa ali. A, magia, a quinta magia, né? Comprado o negócio, marido, posso ir dando com a missão que tem. Eu vou... Pronto, é, é, não, não, não ficou muita coisa pra trás, mas eu vou ter que refazer. Aí, ó, tá faltando só isso aí, no caso de... Né, eu vou... Eu vou... Eu, vou eu, eu não vou... Eu vou... Eu vou terminar o vídeo agora, né? Depois desse erro, essa coisa feia que acaba de acontecer. Eu vou terminar o vídeo aqui. Aí eu vou fazer tudo de novo, né? E encontro vocês no dungeon final do jogo, cavalheiros. Não vai dar para fazer outra coisa não, porque eu vou ter que, né... Vou ter que rebolar para jogar o jogo de novo, por causa desse erro. Me desculpem aí a vergonha alheia e os erros do jogo aí, porque eu vou ter que acabar fazendo o novamente. Mas é isso aí mesmo acontece. Ihhh!